Olá, vamos começar agora, né, a entrar no ar, eu armei de Gourmandian, como faço todas as quartas-feiras e quero também entrar, falar, avisar uma coisa a vocês, eu tô com vontade de variar os dias da semana, entrar de improviso, é, Vladimir? Sim. Entrar assim, entrar numa terça, entrar numa quinta, às vezes entrar duas vezes por semana, é, tá ficando bom o vídeo, tá né? Tá lindo, com certeza. E, então, esse é o nosso objetivo. Bom, uh, o que que a Armin de Gourmandian faz? Que sou eu, né? Uh, olá, Pedro tudo bem com você? Nossa, faz tempo que a gente não se fala, né? Uh, também tá o Antônio Kerlakian. Tudo bem, Antônio? Uh, o Apel tá assistindo. Antônio Lisboa. O Vladimir toda hora, Antônio Querlaquian, a Célia Santos. Que bom que vocês estão assistindo. Antes de mais nada, para quem quiser fazer uma consulta comigo, o Jairo Vartanian, Célia Santos. O pessoal tá, tá que tá, tá, tá cheio de ânsia. você reparou, Vladimir? Bastante. Os Armênios estão que estão, né? Que bom, um abraço para todos, né? Nós que fazemos parte desse sangue forte, sangue armeio, todos os sangues são fortes, né? Mas tem raízes muito, é uma raiz muito antiga, né? É um povo muito antigo, eu acredito que é um dos primeiros da civilização. Então o negócio aí não é brincadeira, não. A Célia, oi Célia, de Sorocaba... Vamos fazer uma coisa, eu vou dar o tema que eu vou trabalhar hoje, mas antes eu vou passar o telefone, para quem depois quiser ligar, se informar, mandar um WhatsApp, né? E aí depois nós vamos interagindo com vocês, tá bom? Estrela Solar, de Astás, Xeran, uh, o Jairo, a Célia. Bem, o número do telefone para quem quiser agendar o horário comigo, vir para uma. Com o registro da memória celular, à medida que eu vou conversando com a pessoa, eu canalizo o subconsciente dela. é Se alguém quiser testar, é só me procurar aí, né? Hoje, pelo, uh, aqui pelo, pela live, que eu respondo. Amanhã nós vamos já estar no YouTube, né? Com esse vídeo. E aí é só procurar mesmo a Maria Luísa Kochler também, a Nilza Nunes. Estão todos aí. Eu canalizo o subconsciente, a medida, desde a da concepção, né? Que é o celular que faz parte, é uma, é uma das tríades da, da medicina energética do terceiro milênio. Tudo bem, Messi? Tô com saudade de você, viu, Messi? Ah, depois eu vou mandar o recado do nosso encontro, o encontro do pessoal que fez a... Aquele que já se formou na radiestesia, já se formou na energia fria, né? E faz parte dessa tríade. A tríade qual é? Registro da memória celular pelo DNA. Radiestesia magnética imantada. E, e o, o, o registro da e a energia fria vibracional curadora, que é algo fantástico, gente. O pessoal entra, o corpo começa a, a vibrar, o corpo começa a pulsar, porque vai entrando os vão entrando os raios de laser, né? E à medida que vai entrando, vai vai formando aquelas ondulações no corpo. Se vocês forem no meu YouTube, eu tenho muitos vídeos. Vão no meu site para saber um pouquinho mais. Em breve vamos postar mais vídeos para vocês, gente. Olha. E, e para que que serve isso para cura? Cura emocional. A Josi Silva também está aí, a Silvana, a Nilza. Então, o corpo fica entrando nessas ondulações, é, eu digo assim: que é encontrar lá no fundo aquela célula que está, além da Colossimo, né? Aquela célula que está doente e precisa tirar aquela silva, aquela aquela célula, precisa diluir aquelas informações de doença muito ruim, são, do, são doenças assim, sabe, autoimune, é doença disso. E quando eu falo em doenças autoimunes, gente, eu falo, eu tô, vou dizer o seguinte para vocês, você está sendo parasita de si mesmo, é. O parasita, ele, ao invés de defender, ele faz o quê? Ele ataca. A doença autoimune é isso, é você atacar a você. Você não respeitar o seu momento, você não respeitar a você mesmo, você, você, eu, ah, você não gosta de você, você, você tem problemas sérios de recalque, tem problemas sérios de autorejeição. Você quer ser o que os outros querem que você seja. Você é manipulável. E quando você quer ser o que os outros querem que você seja, gente, você passa a ser um acidente para você mesmo. Por quê? Porque aquele outro, ele te deteriora, ele não te reajusta, ele não é o que você quer. Hoje eu estava conversando com um grupo Infelizmente, Marcelo Ferreira também está aí. Eu estava conversando com o um grupo e eles falaram a respeito dessa situação que está acontecendo né, com o nosso presidente, que ele está sendo acusado, a Globo acusou, sei lá, essas coisas aí que eu também não, não quero entrar muito nesses méritos. E, e foi postado um vídeo tão pesado da Argentina né, no WhatsApp. Achei aquilo assim, sabe? Uh, me incomodou profundamente e as pessoas estão vibrando na sintonia das trevas, gente. Como alguém pode sair desse estado lamentável que o planeta está passando, se encontrando, se a pessoa fica toda hora falando a mesma coisa? Se ela vibra nessa frequência baixa, se ela vibra no vai dar guerra, vai dar isso, vai dar aquilo, vai... Sabe, vamos sair disso, pelo amor de Deus. E, e quando você fala assim para as pessoas puxarem flashes de luz, puxarem raios de luz, elas não respondem, por quê? Porque elas estão elas no escuro total. Não estão? Sabe aquela pessoa que finge que ela prefere rezar pra santinha com aquela cara assim da virgem compadecida? Não fica assim, sempre com a cara caída? Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, vamos despertar a vida? Inventaram um Deus monoteísta, sabe? Inventaram o Egito, o faraó, que esqueci agora o nome dela, foi o um dos faraós lá, ele aceitou o monoteísmo, as coisas não funcionam dessa forma, as coisas precisam ser assim, sabe, encaradas de maneira diferente, a Riva Rose, Rosa também está aí, então gente, vocês vejam bem o nosso corpo com o tempo é o que eu tô falando nós passamos a ser parasitas de nós mesmos e vamos adquirindo doenças autoimune e o nosso corpo ele, ele começa a sofrer essas influências emocionais e adquirir tantas dores adquirir tanto mal-estar nós nascemos gente 50 anos, sermos passageiro 40, 30. Olha o caso do nosso prefeito, né? Uma pessoa saudável, de repente está desse jeito. O que será que a pessoa carrega dentro dela? As pessoas vão achar que estão saudáveis? estão Também vão lá para as academias da vida? E, e é uma coisa só externa. Você precisa trabalhar o seu interior, autoaceitação. Por que, que você vai se aceitar? do jeito que o outro quer te ver, do jeito que você quer que o outro te veja, porque nem você consegue se olhar em como você é, né? Eu conheço pessoas que fazem academia, Vladimir. Sim. Para vocês também aí, que estão assim com aquele corpo assim, sabe? Uh, é bom fazer caminhada, nossa, maravilha, adoro, façam muita caminhada, mas eu digo assim, o exagero de academias, né? Então, a pessoa começa a mudar o corpo e ela adquire uma falsa flexibilidade. Ela quer ser bonita por fora, por quê? Porque ela não consegue se ver como uma pessoa bonita por dentro, Sabe, ela tem um grude lá dentro dela em relação aos outros, que ela deixou de ser ela. E esse grude faz com que ela doença muito. Pessoal, vocês querem saber as influências? Por exemplo, você tem alguma dor, você tem azia, você tem... Olha, outro negócio, né? Uhum. É o... As pessoas estão despertando, sabe para quê? Além da auto-rejeição, elas estão despertando para autodepressão, que é que se pode colocar, é uma doença auto-imune. Por exemplo, por que, que a pessoa tem Alzheimer, que é uma doença auto-imune? Por quê? Porque ela, ela, ela foi tão Presa. A Maria do Carmo também está aí, a Silvia bombada, está com muita raiva, com muita bronca. Ela se anula, que ela acaba, ela prefere esquecer aquela fase da vida. Então ela vai voltar para uma fase em que ela é, ela volta para aquela fase onde ela pelo menos era criança ela não tinha essa noção então ela começa a fazer tudo que uma criança sabe ela, ela deixa de ser uma pessoa adulta uma pessoa como ela é para ser aquela criança que vai fazer tudo que ela quer só que o limite dela não não existe limite então ela acaba com quem acabou com ela que foi a sociedade e ela vai adquirindo essa doença autoimune para se acabar mesmo por exemplo a, a como é o nome que que, que a gente dá a, a, vai todas essas doenças aí degenerativas que Sim. vão degenerando o corpo Parkinson e a, eu, eu esqueci também o nome a, essas doenças são as doenças de raiva embutida, raiva embutida, pessoas com medo, Parkinson, ele revela o medo, eu vou perder, eu vou ficar assim, como que eu vou dar satisfação para a família, como que eu vou, né, tem aqui, meu Deus do céu, que é tipo ela, que é tipo a esclerose, esclerose múltipla, múltipla. Gente, por que, que a pessoa tem esclerose múltipla? Por que, que, os que ela começa a deteriorar, sabe, perder atrofiar, a força, né? atrofiar? É autoimune! O que, que é autoimune? A pessoa perde a própria proteção. Por quê? Porque ela se viu vazia nessa vida. Ela se viu sem nada. Ela se viu conseguiu, ela se sentiu usada o tempo todo, e quando ela se sente usada o tempo todo, as bactérias usaram o corpo dela e pararam de defendê-la, e a pessoa vai mudando o corpo, a pessoa vai mudando o ressignificado de vida que ela possa ter, ela vai se jogando no lixo, literalmente, porque as células dela Passam a ter afinidade com o lixo. E é o que eu falo. São parasitas de si mesmas. Porque deixaram de ser elas por muito tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Só está rodando aí, né? Podem fazer a pergunta que eu estou aqui para responder. Pessoas. A Márcia também está aí. Beijo, Márcia, para você também. É, são, são pessoas que o Miguel... Elie Bron, Marcelo Ferreira, a Maria Luísa, né? o pessoal já falei o nome. Então, são pessoas que não se autovalorizam. Por exemplo, há pouco tempo, a gente fica vendo a Ariane. Oi, Ariane, um beijo grande para você, meu amor. Ah, sabe, por exemplo, você vive em função do outro. Você deixa de ser você para ser o outro. A pessoa vai embora, como é que você fica? Você para de ser a bengala, porque normalmente quando você é outro, você é a bengala do outro, não é? Sim. O outro vai pôr você onde você quiser, onde ele quer, onde ela quer, onde ele quer. Então, o que, que acontece? A bengala cai, perde o rumo. Porque o outro largou a bengala, a outra largou a bengala, e aí? Se perdeu! A pessoa que era a bengala, ela tá no chão. Ela se perdeu totalmente dela. Ela não é mais ela e não é o outro. Porque o outro morreu. Então, ela morre junto. As pessoas morrem junto com o outro. Porque deixam de ser elas. Elas deixam de viver a vida delas. Eu falo. Gente, não adianta rezar para aquela santa de virgem compadecida. Porque... Nós não nascemos para ter a santa assim, que fica caída, sabe? Nós nascemos para sermos felizes, para sermos intensos, para sermos nós mesmos. mesmos. Para sermos vida, para sermos intensidade. Nós nascemos para sentirmos, para sentir a gratidão. Quem sente gratidão... Mas para você sentir gratidão e conquistar muita coisa na vida, mas conquistar para você, né? O seu espaço, a sua alegria de viver, você vê motivação nisso. Você precisa agradecer. Até ter gratidão, até para, para os aspectos negativos. Por exemplo, hoje eu sinto gratidão pela minha mãe, muita gratidão, mais ainda pelo que ela deixou de fazer para mim. Sabe por quê? Porque o que ela deixou de fazer para mim foi o que eu aprendi a fazer por mim. Então, foi a melhor coisa que aconteceu e quando ela se foi ela se foi tranquila porque ali ela tinha cumprido a missão dela e um dia sem perceber talvez ela viu que ela viveu para os outros ela viveu para os filhos viveu para aquilo viveu para isso e não viveu para ela e ela pensou assim eu não vou fazer por ela ela vai ser livre mas isso talvez até intuitivamente e porque eu também não sou muito permissiva né eu sou permissiva comigo então, comigo eu me dou a permissão, agora com outras pessoas, não, não sou permissiva. É, tudo isso precisa ser muito bem colocado. Você pode ver que o seu corpo, o seu rosto, é, sabe, uma coisa, é são os anos passarem, e a gente, lógico, né, nós vamos mudando também. Outra coisa, gente, é você deteriorar o seu corpo e depois começar a pôr um monte de elementos aí para fazer de conta que o seu corpo está bem. A pessoa ela vai acabrunhando, ela vai diminuindo, ela vai ficando torta, ela vai ficando... Com... A Kátia Grego também, a Nilza, estão é, assistindo. O Antônio Kernakian é é, continua aí. Uh, pessoal, se vocês querem, se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, tá? Você me fala, tá, sim, Vladimir? Sim, sim. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Antes de ser o outro, você pensa bem enquanto você se estima. Olha lá dentro de você e se vê completamente sozinha. E se nesse se vir sozinha, você tem sensação de abandono? Você tem sensação de que você pode se perder e não tem ninguém para te ajudar? Tem sensação de que você está num espaço sem fim, mas sem rumo nesse espaço. Você sente essas coisas? Você sente também que o mundo fica, ao mesmo tempo que ele fica pequeno, tem a Thaís Machado também, ao mesmo tempo que o mundo fica pequeno, ele fica muito disperso, muito grande para você, fica? Você tem essa sensação? Me pegou na garganta de novo. Tiver essa sensação, você tem tendência a depressão. E depressão profunda. Você tem a tendência a perder sono. Você quer dormir? Não consegue. Né? A pessoa fica com sono, ela entra na cama, acorda. O melhor lugar para acordar é na cama. Ela, o pensamento dela, olha o seu pensamento repetitivo. Sabe aquele pensamento repetitivo? Ele fala a mesma coisa? Ele bate na mesma tecla? Ele bate naquela tecla? Eu aceito isso, eu não vou mudar aquilo. Eu vou aceitar, eu vou aceitar. Mas você está aceitando a você? Ou você está pensando nos outros? Muitas vezes, aqueles que você está aceitando, porque eles veem, que eles não vão se perder, mas te deixam perdida. Não deixam? Por exemplo, as pessoas parecem assim: não, eu adoro gente, eu preciso de gente. Chegar na minha. Gente, eu também preciso de gente. Eu não sei ficar sem gente. Mas a primeira pessoa que eu preciso é de mim. Se eu não existir, o... você não vai existir, não é de mim. Não sei quem não vai existir, o outro não vai existir. Então, a pessoa que eu mais preciso é de mim. E com as outras eu vou conviver e saber que esse convívio tem limite. Curto de tempo. Por quê? Você não sabe para onde você vai. Você chega para a pessoa e fala assim, não entra nessa energia. Fica com você. Ah, eu não. Eu ficar comigo, eu sofro. Bom. Se você sofre quando você fica com você, é porque você é a pior pessoa do mundo. Você não se aguenta? Você não se aguenta, não é, Vladimir? Você vai ser quem? A pior pessoa do mundo. Então, se você é a, pessoa, a pior pessoa do mundo, para e pensa. Quem é a melhor pessoa do mundo? Você vai ver que você vai ter a resposta. A melhor pessoa do mundo é aquela que já foi, é aquela que tá vindo, é aquela que tá longe de você, é aquela que não liga, é aquela que você quer que venha, é não sei quem, é não sei quem, é aquela que tá rodeada de gente. Porque você não está. Tá errado. É. Eu, por exemplo, quando começa a rodear muito, você sabe o que eu faço, né, Vladimir? Eu caio fora, eu cuspo fora. Eu não aguento. Porque... As pessoas, à nossa volta, se você permitir, elas, elas te pegam de jeito. Mesmo sem perceber, elas te consomem. E aos poucos, quando você vai perdendo a energia, o que, que acontece? A sua energia passa a não existir e a energia é da outra que vai estar dentro de você. E a outra pessoa, por mais que você queira, não vai ter alguém. Tento falar alguma coisa. Boa noite, preciso fazer a janta e depois conversamos. Tudo que a senhora falou está perfeito. Tá, obrigada. Eu, Jairo. Tá, obrigada, Jairo. Então, uh, por mais que você, uh, que você, uh, sabe, uh, queira ficar com você e não conseguir, você já está. Sendo atacado pelos outros Por melhor que seja outra pessoa Ela não vai querer o teu bem como ela quer do outro Ela não vai querer Eu acho que a única pessoa que quer o teu bem E mesmo assim é, tem uma sabotagem no fundo é a mãe A mãe tem a sabotagem, vamos combinar, né? Ela quer o bem do filho, ela dá a vida dela né? Isso não todas, mas a maioria Mas, sabe, ah, meu filho vai cuidar de mim, né? É, é. <risos> ela não vai falar para você. Ela fala, não, eu, eu criei eles para serem livres. Mas no fundo ela quer o quê? Ela Segurança. Quer o jeito. É. Então ela precisa criar aquele rol, aquelas pessoas em volta dela. Ela precisa criar todas essas coisas. né, Para ela poder se sentir segura. segura. E quanto mais você se sente segura quando está com a presença do outro, mais insegura você é. A verdadeira pessoa, que ela é em si, ela é confiante. E ela não fica com insegurança. Por quê? E ela não é desconfiada, entendeu? Porque ela confia nela, ela confia nos, no, no, no, no, no pressentimento, ela confia na intuição, ela confia nos passos que ela vai dar. Ela confia que ela estando com ela, presente nela, ela é assertiva. Se eu chego... Vladimir, eu quero abrir um salão, vamos ver, né? Sim. Você fala assim para mim... Ai, não é momento agora você ver a situação financeira do país, né? Tá tu, você baixou minha bola, você tirou meu ânimo, desmotivou, me desmotivou, e eu que estava acreditando naquilo, recuei. Lógico que se eu abrir recuada, o que, que vai dar? Vai dar merda. Não tem problema. Agora, se eu chego para você e digo assim, Vladimir, eu quero abrir um salão, o que, que você acha? Para começar, se eu confiar em mim, eu nem vou perguntar para você o que eu acho, <risos> o que você acha, né? Eu vou e abro. Mas vamos supor, eu chego para você, quer quero abrir um salão, Vladimir. Por mais que você diga para mim que está ruim, eu vou falar que está ruim para os outros, para mim não. Confiança em si próprio. Confiança. Né? Então, gente, eu admiro, eu estou ficando um pouco irritada com essas pessoas. Sabe, É uma coisa que chega a ser até agressiva, né? que só estão vivendo os políticos, elas não estão vivendo elas, é o comunismo, é a esquerda, é a direita, é não sei o quê, elas deixaram de viver, viver elas para viver essa situação exterior, e viver essa situação exterior, te leva o fundo do buraco, ela, não, ela não, não te traz uma coisa boa, ela não te traz um, um, um resultado que você realmente fica gratificado, que você fique gratificado com aquele resultado, ela traz o resultado dos medos dela e ela vai atacar você com os medos dela e se você fizer e der certo ela não vai vibrar a teu favor, não. pode ter certeza. Gente, não existe pessoas tão boazinhas assim não, viu? Ainda bem, né? Mas eu digo do bem. Você toma cuidado com isso, confia em você. O teu corpo, gente, o teu corpo é seu templo. Não deixa ele deteriorar, não deixa ele estragar devido a esses medos. A depressão e a ansiedade. A síndrome, o, o, o transtorno da ansiedade. O TDA, que é de atenção, que é de ansiedade. Gente do céu! A, você sabe que tem gente que chega aqui? Olha, agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu atendo, né? A pessoa chega. Ela, ela olha aqui, gente. Ela começa a se perder. Ela procura a cadeira. Ela procura o banheiro. Ela procura a garrafa d'água. Ela começa... Ai, eu cheguei na hora. Eu cheguei nisso. Eu, aí eu falo pra pessoa, senta lá, por favor. Relaxa. Senta lá. Menos. Tá? Eu falo, eu vou até lá dentro e já volto. Eu tenho que sair de ar. Porque se eu não sair de ar, a boca dela não fecha. <coughs> e ela não para. Sim. Olha o que é ansiedade. A pessoa ela já começa. Não, eu vim aqui, por que aquilo não está indo bem? Porque o dinheiro também. Tá Como se eu fosse resolver tudo aquilo. Ela não percebe, naquela, naquele primeiro instante, que o problema não é o dinheiro, não é nada disso. O problema é ela. E tudo, com medo do amanhã, porque ela não sabe viver o presente. Eu pergunto, você sabe viver o presente? Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, gratidão. Ó, o Dudu também tá aí. A, eu, a, o que, é, sabe? A gratidão. Gratidão é você agradecer. Principalmente as perdas, porque foi das perdas que você aprendeu a ficar sozinha, porque todo mundo foge nessa hora, né? Sim. É verdade. E você aprendeu a ficar sozinho, sozinha, e a conquistar o que era pra você. O que tinha que já ter vindo, mas vem a partir disso. Gratidão. Gratidão pela perda. Porque da perda eu aprendi a ganhar. A primeira coisa e a primeira situação que eu ganhei foi a mim mesma. A mim mesma e a autocredibilidade no dia que eu percebi na, das perdas a evasão dos outros. A sensação de abandono deles foi transferido para mim. Mas porque eu era pegada. E hoje eu deixei de ser. Eu me apeguei a mim. A Esmênia também está aí. Uh, eu, eu me apeguei a mim e por ter me apegado a mim. Eu tomo tô... quando eu tomo posse, eu tomo posse de tudo que é meu. Vamos fazer um exercício? Pessoal, eu estou vendo aqui, estou tendo uma, né? uma inspiração de fazer um exercício com vocês. Eu vou pedir para vocês, a Thaís está aí também, uh, para vocês fazerem o seguinte exercício. Visualizem, né? mesmo que não, você não consiga ver a cor, não tem problema, pense nela, numa linda luz azul, e que ela sai numa estrela de cinco pontas. Visualize uma estrela grande, bonita, brilhante, né? de cinco pontas, Põe ela deitada. Fica mais fácil. Olha, eu estou sentindo na mão. Você tá sentindo? E visualize de cada ponta dessa estrela saindo os flashes, os raios, vindo em filetes de luz e te envolvendo por inteira. Te envolvendo todo, te envolvendo toda. Sinta isso. Não coloque mais ninguém aí, só você. Você é a única pessoa que vai caber nessa estrela e sinta ela adentrando. A luz do meio da estrela adentrando pelo teu coronário, pela tua cabeça, atingindo todo o seu corpo e as laterais, te envolvendo, te envolvendo com esses filetes nos ombros, te, te envolvendo pelos lugares de dor, te envolvendo os pensamentos negativos, te envolvendo naquela, naquela sensação ruim, sabe? Onde você já não tem mais a flexibilidade. Tipo, tipo, sabe? Essa parte cervical, pernas, costas. Deixa essa luz te envolver e sinta gratidão. Sinta gratidão por. Tudo que você alcançou, mesmo que tenha sido um raio de luz, porque o raio de luz é tudo. Por tudo que você conquistou, não que veio gratuitamente pelo outro, porque o que vem gratuitamente, ele não é teu, ele é do outro. Você é simplesmente um usuário do que veio do outro. Agradeça aquela pessoa que puxou o teu tapete. Sinta gratidão. Gratidão por aqueles que conviveram comigo e se foram. Porque me deixaram uma memória. Mas que foi o amor, não a mim. O amor que eu sinto por mim é o que eu Sei doar para aquela pessoa, mas não fazer do amor daquela pessoa uma posse. Não me deixar possuir pelo que era do outro. E nem viver daquelas memórias e lembranças, mas, a, mas simplesmente a vibração do amor. O amor é livre, o amor não prende, o amor liberta. Façam esse exercício se vejam sós, não, se vejam com vocês, cada um de você com você, depois você quiser passar para o resto da família, mas cada um tem a sua luz, não dê a sua luz para o outro, porque o outro apaga a sua luz e apaga dele também, a sua luz a hora que for para o outro vai queimar e os dois vão ficar sem luz, é isso que se chama de karma. Você veio por um, por um trabalho social, você veio por alguma coisa planetária, você não veio para se reduzir numa pessoa desse tamanho que só cuida daquilo. Não. Você veio, às vezes, até para preparar outras pessoas. Mas saiba preparar sem fazer as outras pessoas serem você e ou você ser elas. Né? E fazendo de conta que não, não, né? não é assim, não. Você só pode ser assim, o dia de você, por ser que você é, e se sentir grata principalmente, grato principalmente, por tudo que te aborreceu. Porque o que te aborreceu foi o que te ensinou a se libertar do que te fazia mal, tá bom? Observe o seu corpo quanto mudou e veja nessas mudanças o que você precisa melhorar, né? Eu vou me despedir de vocês, convidar a vocês para ligarem, fazerem uma, uh, se quiserem fazer uma consulta. Como eu disse, é por canalização e também eu dou cursos, né? No dia 20 vai ter uma palestra aqui. Com exercícios muito bom, que é a prosperidade, não prosperidade para ganhar dinheiro, prosperidade geral. No que, que você está preso que você não consegue prosperar, e como se libertar para conquistar a verdadeira prosperidade onde o financeiro é uma consequência, né, Thaís? Né, Silvia? É isso aí, pessoal. Até a, pro... Até a próxima. A, a próxima live, amanhã já está no YouTube, e vamos pôr no Instagram também, se bem que lá corta um pouquinho, corta. né? E vamos sempre falando aqui com vocês, tá bom? O número do meu telefone é 99675-525011, código área e o fixo é 11 29508343 Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão, gratidão, gratidão, gratidão.